Eu imagino que o rompimento do seu relacionamento possa ter sido percebido por você como algo muito destrutivo e que essa tempestade emocional que passou pela sua vida tenha destruído valores importantes dela. Eu queria dizer que talvez não. Talvez valores essenciais tenham sido preservados e até Consolidados. Maturidade, sim. Momentos de tristeza, tais como esses pelos quais você passou, e de dor, sugerem reflexão, eu diria até construtiva reflexão. Por outro lado, o seu relacionamento não foi marcado por esses momentos de tristeza e de dor. Você experimentou diversas circunstâncias de alegria, de prazer, de serenidade. Tanto esses momentos de alegria, prazer e serenidade, quanto de tristeza, de reflexão, de dor, compõem a sua experiência e provocam necessariamente a consolidação da sua maturidade. E quando eu falo de maturidade, eu me refiro à maturidade pessoal, e espiritual integridade ou seja a sua saúde física mental e espiritual tenha certeza de que ela é bem mais poderosa do que eventuais circunstanciais males que possam ter sido absorvidos pelo seu sistema físico e espiritual nesses momentos de reflexão e de dor acredite o seu equilíbrio físico e espiritual transcende a essas circunstâncias necessariamente e, por definição, transitórias. A sua consciência. Sim, a sua consciência. Tanto essa camada que fica localizada acima dos seus pensamentos, como um estado mental de absoluta compreensão do que você viveu. Isso é absolutamente perfeito. Quando você consegue se conectar com a consciência do universo, isso conforta, afaga você. E ao mesmo tempo, num plano mais mundano, você consegue ter absoluta compreensão do que viveu. Amor. Não tenha dúvida que você, a partir dessa experiência que teve, ampliou a sua capacidade de sentir o amor. Ampliou a sua capacidade e possibilidades de expressar esse amor. E não tenha dúvida, a sua capacidade de ser amado, de ser amada. Acredite nisso. Eu diria que o universo, por meio dessa tempestade emocional e numa revelação de absoluta sabedoria... Desfez o que precisava ser desfeito. Permitiu ir embora o que precisava ter ido. Tudo isso no momento perfeito para você. Tá bom? Tchau. Felicidades.